Acho que estás bom. Não, não é? Então, contamos não, histórias. Não. Olha, então, a uh, loja Facebook é uma nova funcionalidade. Para tudo. Já criamos o nosso Instagram, já sabes. Já sei, está muito bem dinamizado. Acabei de publicar uh, aqui a performance do Luís na, também no meu Instagram, nas histórias do Instagram. A sério? Fantástico. Uh, e o Instagram tem tido muitas novidades, provavelmente na próxima semana vamos falar Vai de falar? algumas delas okay. e outras que estão a surgir, como a transmissão em direto para o Instagram, foi anunciado ontem nos Estados Unidos e Portugal ainda não está. Vamos ver se na próxima terça já está para fazermos. E outras novidades também nas histórias. Bem, mas hoje é a loja no Facebook. Aqui normalmente há a confusão entre uh, a loja nativa do Facebook, é como vamos falar, e ter uma loja no Facebook que sempre foi possível uh, criar. Hum. Então, o que é que até aqui se fazia? Uh, colocava um separador personalizado no Facebook com uma loja uh, que ia ter, uh, normalmente, ao site da, da loja no website uh, ou então através de uma aplicação, e existem como a Store, que é um projeto português, muito bom, ou outros similares para ter uma loja integrada. O que o Facebook está a disponibilizar, ainda não para todos, mas para quase todos, ou por acaso já tem há algum tempo, é a loja nativa do Facebook. E qual é a diferença? E eu consigo criar uma loja mesmo dentro do Facebook sem instalar nada. Portanto, mesmo uma loja. Quem nos está a ver, como é que pode estar? Se já tem ou se já não tem, ou se ainda não tem a loja. Basta aceder à sua página de Facebook. Por exemplo, a minha é facebook.com.br. vascomarquesnet. Marques Net. Então, todas as páginas têm um link. Basta aceder a essa página e no Sim. final colocar barra shop. Shop de loja. Ah. Ao escrever barra shop, vão acontecer uma de duas coisas, ou vai dar erro, ainda não tem loja, vão tentando nos próximos dias, ou então vai abrir um assistente para configurar a loja. Neste e aí assistente, tu vais agora entrar para explicar. Exatamente. Nesse assistente vai perguntar qual é a moeda, qual é o país, fazer aquela configuração básica, é muito simples, qualquer pessoa consegue fazer sem ajuda, esta loja, e depois de fazer isso vai adicionar produtos. Uhum. Uh, podem ser produtos físicos ou produtos digitais. Pode, pode ser, por exemplo, como aqui o Bioskate, ou pode ser formação ou consultoria, portanto, okay. qualquer um desses Serviços produtos. Serviços ou produtos. Exatamente. Dá, uh, das duas, dá para as duas dá para as duas situações. E depois vai uh, selecionar onde é que a pessoa vai fazer o checkout, o pagamento, que normalmente ocorre no website, mas pode acontecer no PayPal ou qualquer outro método. Quem não tiver nenhum tipo de loja online e não tiver recurso para o criar, há uma ferramenta muito simples que é o Ticktail, que podemos até falar depois num outro programa mais detalhadamente, que qualquer pessoa consegue criar aqui uma loja e é grátis, portanto, num formato de website. E, portanto, vai adicionando os seus produtos e ficam disponíveis na loja. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que vai ficar com um separador chamado loja e carrega lá e consegue ver todos os produtos. Eu vou mostrar aqui um exemplo no, no tablet, porque ele funciona perfeitamente no mobile. Então, se calhar eu vir para aquele lado, né, para conseguirem sim, acho que sim. fazer aqui um plano, assim talvez seja mais fácil. Então, hum, eu tenho aqui a opção que diz comprar agora. Este comprar agora é aquele botão que temos na capa, porque no Olá Maria deve ter um botão azul do lado direito, que deve dizer talvez contacte-nos ou sim. veja o nosso site, algo similar. É possível mudar este botão, este call to action, este chamado para a ação, neste caso para comprar agora. E se eu carregar aqui, vai ter a loja dentro do Facebook. Ah. Portanto, não vai direcionar para o site, ele abre mesmo dentro do Facebook a loja. No meu caso, mostra-me estatísticas, mas uh, se eu fizer testar o botão, porque como eu sou administrador, então ele vai-me abrir uh, a loja. Cá está, está-me a abrir a loja dentro do Facebook e tenho aqui já vários produtos dentro Bom. da loja. Portanto, parecem uh, posts de fotografias, não é? Parece. Parece. Então eu clico num produto e compras. Clico aqui para comprar no site, tem, aparece o preço e aparece a descrição e produtos relacionados também, como numa loja, ok? Carrega um produto relacionado e, como veja, muito rápido a abrir. A uma das grandes diferenças é que abre instantaneamente instantane todos os produtos. Quem está a ver pode guardar o produto. Para mais tarde decidir se quer comprar ou não, não? Pode, exatamente. Para adicionar a sua lista de favoritos, já estás a ver o que é que o Facebook vai fazer com isto, para conseguir depois direcionar a publicidade, aquilo que eu gosto, para tentar tirar é uma a uma loucura, eu só acho que é por exemplo, estou a pesquisar um hotel no Booking, se eu, Facebook, Se eu vou ao Facebook e depois aparecem aquelas páginas sugeridas, aparece-me o preço dos hotéis do sítio que eu quero. Exatamente. É, é remarketing uh, ou no Facebook públicos personalizados. Tanto o Google como o Facebook têm essas tecnologias é um que permite uh, utilizar uh, os, teus, os teus comportamentos, o que é que vês, compras sim. se não compras de acordo com isso, explota campanhas específicas. Olha, o Luís está a perguntar o que é que nós poderíamos vender no Alá Maria. Apresentadores, sim, produtores, sim, sim, sim, sim. realizadores... A bom preço. A preço de saldo, agora no Black Friday, não é? Black Friday. Posso Exatamente. vender o Luís? E acho que há algumas telespectadoras que eu queriam comprar. Se calhar, <risos> mesmo sem serem saldo. <risos> ah, vai ser. Até sobrevalorizado. Vamos <risos> voltar, voltar à realidade. Ainda aqui na página tenho agora o separador que funciona mesmo no mobile, que diz loja, e se eu carregar aqui em loja, aparece a loja. Se no computador do lado esquerdo aqueles separadores, é loja, no mobile lá em cima. Uma outra novidade é que ao adicionar os produtos, se eu fizer scroll na página, como podes ver agora tenho aqui comprar. Não é assim que radical! Foi só, foi só uma vez, foi só uma Vai vez! Vai é Vamos apagar isto, o Luís está a dizer, vamos apagar. Vamos denunciar é. o vídeo. É ir com o Luciano está a dizer, tu não imagina o problema que este tem um no serviço pós-venda-se. Venda-se Luís, só reclamações. Só reclamações, assistência técnica. Tudo! <risos> bem. Ora, e se formos aqui ao comprar, aparece sempre na página, quando nós fazemos scroll, tanto no computador como no mobile. Sim aparece os produtos, portanto quem visita a página vê os produtos ou serviços em destaque e portanto pode clicar logo no produto para ver. Uma outra coisa é que ao publicar um produto, quando nós vamos aqui à opção uh, publicar, para além de as fotos, vídeos e links, vai aparecer um novo tipo de publicação que se chama produto. Então, em vez de publicar só uma foto e vídeo, pode publicar um produto. Um produto. Então, pesquisas na... os produtos que tens, selecionas, ao publicar o produto, qual é a diferença em relação a uma fotografia? Vai aparecer o preço e toda a imagem vai ser clicável para poder comprar. Uhum. Portanto, qual é aqui a grande vantagem? E se formos ver aqui como exemplo, que estamos aqui da, da bioprancha? Bio Bioboard. Bioboard, é parecido. É. A Bioboard, apesar de eles terem a sua loja online e muito bem, aliás, isto não invalida a estratégia de eu de ter, ter a minha loja online... É mais um canal, não é? Exato. Exatamente. vou pensar é, no caso da BioBoard, qual é o produto ou o pack personalizado que vai vender mais no Facebook. Então, coloco lá. Portanto, não invalida, não estou a dizer que a loja online, website, deixa de ser importante, continua a ser e vai ser sempre importantíssimo. Agora, temos já mais uma forma de colocar aqui os produtos à venda. E tem a grande vantagem que... Para pequenos negócios que ainda não têm a capacidade de criar sua loja online a sério, é podem boa, começar por é aqui. Uma ótima Quem já tem a sério pode expandir também por aqui. Uhum. Por isso é bastante ferramenta. Vasco, muito obrigada. Com certeza que as pessoas encontram mais informações relativamente a este tema em www.vascomarques.com. Certo, tem lá muita informação. Muita, muito obrigada. Vasco, é um <risos> Obrigado, Foi um prazer receber.